Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. É assim como tá comigo, né? É, às vezes acontece um, um, um probleminha ou outro, né? Seja de saúde ou seja, né, Na nossa vida cotidiana, mas é tudo faz parte da vida, né? E hoje eu vim trazer para vocês uma receita muito espetacular. Na verdade, são duas receitas, tá? As duas. Funcionam muito bem e são muito eficientes para baixar a pressão alta. Muitas pessoas sofrem né, no mundo com a pressão arterial, né? A pressão alta e hipertensão, é, e estão sempre em busca de alternativas né, que possam melhorar né, esses sintomas, né? Porque é, judia muito né, da pessoa. É, acredito que é difícil a família que não tenha pelo menos um caso, né, é, de pressão alta, né. Então, essa receita de hoje, é, tenho certeza, tá, que vai ajudar muito você. Você passe a consumir todos os dias, tá, é... Logo já na primeira vez que você fizer essa receita, você já vai sentir também uma melhora muito boa, tá? Eu vou ensinar aqui pra vocês primeiro, é, são duas receitas. A primeira receita, tá? É o mamão e a beterraba, tá gente? A primeira receita é essa aqui. Eu vou, a gente vai fazer um suco de mamão com beterraba, eu vou fazer aqui... E já logo volto com o vídeo, tá? E a segunda receita, gente, é... Não tem, é batata. É, você tomou, pode ter certeza que vai é, melhorar muito. E pode, se você consumir ela como for, como é correto consumir, pode ter certeza que você vai conseguir até eliminar o problema de pressão alta. Então, fique bem atento aqui. Na, nessa segunda receita, tá ok? Eu vou fazer o suco aqui e já volto com a receita, tá? E com o nosso sucão, gente, ó. Tá tudo, fiz aqui, olha que maravilha. Eu e o meu copão aqui, como vocês já sabem, né? Eu adoro tomar meu chá, meus, meus sucos, tudo nesse copão. Tá aqui, ó. É, então, é, esse é um suco excelente. Eu usei aqui, né, uma beterraba. E usei a polpa do do mamão, e é, deu uns 500 ml de água, eu coloquei, tá, e deu aqui, aí esse copo aqui geralmente eu consumo, né, ele é durante a manhã, né, às vezes é, eu consumo tudo na hora, né, porque é muito, muito bom, muito benéfico para a saúde, né, e você aproveita as propriedades também com ele assim... É, consumindo ele mais rápido, né? Se você deixar ele, ele já vai perder as propriedades, né? Então, tá aqui o nosso, o nosso sucão que a gente vai fazer. Esse é uma das formas, tá? Excelente! Eu já vou ensinar aqui vocês como você vai adoçar também, né? Se você quiser, mas nos, nesse suco aqui não precisa, porque a beterraba e o mamão já são muito doce, né? Agora vamos à segunda receita que é po poderosíssima tá gente essa aqui é é não tem é, é fazer e, e melhorar muito tá é o que que nós vamos utilizar aqui o principal ingrediente o principal tá é o mel gente é no mel ele contém mais de 70 substâncias que são essencial pro nosso organismo e as principais é o magnésio e o potássio né o magnésio ele tem ação vasodilatadora e o potássio ele regula a pressão arterial tá então ele controla a quantidade de sódio também e água do corpo né e estimulando também os rins né, é, a funcionar e como, como, como eles devem ser é, como eles devem funcionar né então o mel é essencial para a nossa saúde tá gente Eu consumir duas colheres de mel também é fantástico né se você consumir duas colheres de mel por dia durante a manhã também você vai ver grande diferença é, né, na, na, na sua saúde em geral, tá, gente? O segundo ingrediente que nós vamos usar aqui é a pitanga, tá, gente? A pitanga, a minha pitanga que eu peguei ali, tá meio verdinha, né? Mas tudo bem, tá? A gente vai usar as folhas aqui da pitanga, tá, gente? A gente vai fazer um chá, tá? Da, das folhas da, da pitangueira, tá? Então, você vai fazer, depend, depende de quanto você vai consumir, né? Se você conseguir consumir uma xícara de 200 ml todos os dias de manhã, antes do seu café da manhã, pronto, adeus, pressão alta, tá? é lógico você vai reduzir o sal vai tirar um pouco né do, do açúcar branco é, das gorduras e todas essas coisas que a gente sabe que faz mal né é, leite derivado essas coisas aí né que sabe que faz mal tem que tirar também senão não adianta né então é essa planta a né a, a, a pitangueira né é é assim é, é essencial também é essencial que o, o, o consumo dela, né? Para nossa saúde. É, a pitanga ela tem muitas propriedades que são muito benéfica para a nossa saúde. E uma delas é, é, ela ajuda a controlar a pressão alta também. Então, eu não vou falar de todas as propriedades aqui dessa planta, porque eu vou ficar o vídeo muito longo, né, gente? Então, você vai fazer 200 ml de água, tá? Você vai ferver um galho, né, de. para 200 ml, um galho assim, mais ou menos, né? É, ferve. Durante uns 5 minutos, mais ou menos, né? E deixa entrar a infusão. E depois você vai consumir esse é, de preferência, né, gente? Antes do café da manhã. Ah, esqueci. Você vai adoçar com mel, lógico, né? Se, se, se você quiser, lógico. Você pode consumir ao natural. Ou você vai adoçar com uma colherinha de mel, tá, gente? 200 ml, uma colherinha de mel já é o suficiente. Ou duas, se caso você goste. Deu um pouquinho mais doce, tá, gente? Então, são duas receitas fabulosas, gente. Pra quem tem impressão alta, tá? É comprovado gente comprovado eu aprendi muita coisa muita coisa mesmo eu até vou deixar um e-book aqui gratuito tá gente que tem muita dica bacana muita receita boa eu vou deixar esse ebook gratuito aqui no box de informações para você abaixar o seu computador aí e fazer essas dicas aí para para ajudar na sua pressão tá mas se você passar a consumir esses ingredientes todo dia gente é certeza você não vai ter crises aí, não vai ter problemas com a pressão alta, tá, gente? Então, passe a consumir esses ingredientes e você vai ter um benefício na sua saúde em geral, tá, gente? E um alerta, tá? Quero deixar um alerta a respeito da canela, né? A gente sabe que a canela é muito boa também, né? Pra muito, muita coisa, para muito... É, pode ser tratada também muitas coisas com a canela tá gente, mas nesse caso da pressão alta é melhor você não consumir tá, porque também né? alguns estudos comprovam que o consumo dela pode aumentar a pressão alta, tá então é melhor deixar de lado a canela tá gente, então vamos consumir consumir nossos ingredientes espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, passem a consumir gente, e Faça um comentário aqui abaixo, né, é, deixe alguma receita que tá ajudando você, é, deixe ela aqui abaixo também que eu posso fazer um vídeo, ou, ou você deixa a receita escrito, né, ou só diz como, como é a receita que você tá fazendo, o que que é, né. E espero que ajude vocês, compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar porque a pressão alta é um caso sério, né? Muita gente tem esse problema, sofre com isso, né? Tenho certeza que você tem um amigo ou tem alguém na sua família que sofre com a pressão alta. Absoluta certeza. Essa receita de hoje vai ajudar, tá? Então não deixe de compartilhar o vídeo, se inscreve no nosso canal e também deixa o like no vídeo, né? Para nos ajudar, tá OK? Um grande abraço, muita saúde, muito sucesso pra vocês, tá? Um beijão.